Então, Oi, me conta aí. Vamos, acho que dá pra gente começar. Dá. Tá? O pessoal já tá entrando, já tá um tempinho, tem uma, uma galerinha, já tá um tempinho aí. Eu acho que é a pergunta que não quer calar assim, que o pessoal sempre me pergunta, como é que é o trabalho do AML? Me conta um pouquinho sobre a tua rotina, assim, como é que é o trabalho, como é que funciona? Assim, pessoal, uma das coisas assim que eu quero até já falar pra vocês e não é desmotivar, tá? O AML, ele precisa, em primeiro lugar, ter carteira de motorista no mínimo B, tá? Porque a gente dirige as viaturas, a gente dirige o rabecão, tá? E a gente tá direto, tá? Na lida e tudo. Então, uma das coisas que a gente precisa e quem tá na live aí se prepara. Carteira de motorista nível B. Isso é imprescindível. E dá tempo ainda, dá. dá tempo. E por... o bom é que dá tempo ainda de fazer a prova se preparar para ter carteira quando sair né? Isso é verdade. E pode ser a carteira naquele é. período de espaço de é, não é experiência, como é que fala que o pessoal. Aquele primeiro ano que você temporária. ainda. Isso, a temporária, pode ser a temporária, gente. Desde que você não cometa nenhuma infração, tá? Então, é aquela coisa. A... Nós, assim, nós auxiliamos, né, o médico e os peritos de local de crime tem, aqui em Santa Catarina, tem os auxiliares criminalísticos, tá, pessoal? Então, é aquela coisa. Nós auxiliamos também os, auxil... os peritos no local de crime, porque algumas vezes vai só o AML e o perito. Né, de local E precisa manipular o corpo Precisa é, virar qualquer Vamos supor, eu e a Aline estamos num local A Aline pede para mim Ó oh, Luana, dá pra você virar Pra me ver a lesão, alguma coisa Então você tem que estar tá ciente De que desde o local de crime Até lá dentro da sala de necrópsia Você vai ter contato com aquele corpo Né? E a gente também auxilia o um médico Oi, pode falar Eu só queria falar pessoal tem um botão Desculpa te interromper. Tem um não, botão embaixo, do lado dos comentários, tem um ponto de interrogação. Quem quiser fazer pergunta, clica naquele botão e escreve a pergunta que no final a gente vai fazer uh, as respostas das, dessas perguntas. Isso. Ele fica passando e aí a gente não consegue enxergar. E ali fica gravando a pergunta. Beleza. Então aí pode continuar. Não, e daí assim, ó, a partir do momento que você entra. Dentro da... A, quando a gente pega o corpo, é, a gente, por exemplo, coloca o... a gente carrega, né, coloca né dentro do, do rabecão aquele corpo. Na maioria das vezes, por exemplo, tem muitos locais onde tem só um AML, né, Aline? São poucos os lugares que são dois AMLs que, que fazem o trabalho juntos, né? Então, uh, é um IML mas a gente sempre tem o, uh, o apoio da polícia militar, polícia civil, os bombeiros, né, que sempre estão ajudando. Você chega dentro do IGP, né, ali do IML, uh, você descarrega aquele corpo, né, tem alguns IMLs que tem maca hidráulica, outros não. A maca é mecânica mesmo, é de rodinha, né, e tal. Nós é temos... é, aqui, né? é. Aqui, ó, é verdade. É. é. Então é aquela coisa. Você, é, você tem que descarregar. Você, é, no nosso IML, os IMLS fazem as fotos. Tem alguns IMLS em que o médico legista faz as fotos, né? Aqui em Lages, a, nós, nós é que fizemos as fotos. A gente coleta sangue, urina digitais, FTA em caso de homicídio e não identificado e fotos. E a gente auxilia, a gente trabalha com as famílias, a gente faz toda a parte burocrática, administrativa, com as famílias, liberação, tudo. Ajuda o médico legista na necrópsia e faz a liberação para a funerária Onde a família é, autoriza para determinada funerária. Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa. Não, bem, bem legal. Então deixa eu entender, só o pessoal, a gente conversar com o pessoal, né? Tá. E aí, como é que é essa identificação? Vocês coletam então as digitais. Isso. Né? E aí, o reconhecimento da família também, também, também Isso. É funciona. Isso, porque assim ó, ah, na maioria das vezes, aqui em Lages. Todo corpo que entra dentro do IML nós precisamos é, coletar as digitais, porque nós temos a papiloscopista, né? E ela faz o confronto. Da, e isso também vem a família com o BO, a guia, com o BO e com a guia de perícia em pessoa, guia cadavérica, né? Que, é, no caso, traz para nós juntamente com o documento um documento com foto original, não pode ser xerox. Né? E daí eles, a, a gente faz essa parte de identificação Porque não é sempre, Aline, que acontece de ter mais de um corpo dentro do IML Acontece, mas não é uma coisa corriqueira como IMLs de cidade maior, do que né? Então a gente pega e, e faz a, o reconhecimento né? Eu assim, eu particularmente no meu plantão, ah, quando a família quer ver o corpo lá dentro da sala de necrópsia, eu gosto de bater foto do rosto da vítima, porque muitas vezes o corpo está des é, desfigurado, né, Aline? Então, aí, tanto o corpo desfigurado, é aquela imagem lá dentro do IML que a família vai ficar, principalmente aquela pessoa né, que entra lá. Então é complicado. Então eu gosto de bater a foto do rosto. E a maioria das famílias não gosta de ver. Sabe? A gente tenta orientar para que a família veja preparado pela funerária. Né? Aí fazendo o confronto. E a Simone sempre faz, que é a nossa papiloscopista, né? Aqui da região. Ela sempre faz o confronto das digitais. Porque já aconteceu. Olha que doideira. Já aconteceu de um corpo ser pego ali na, no caminho das neves. Eu acho que é entre São Joaquim e Bom Jardim, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. E daí, a, a pessoa, no caso, a vítima, ela estava com um, uma identidade falsa. E a família chegou e disse assim, não, esse não é esse nome que tá nesse documento, é fulano de tal. E o cara era de fora sabe é Então, daí, bah, né? imagina Aí, no caso, o que, que aconteceu? A... Foi passado o... as digitais E o... a Simone pediu o prontuário da... das digitais para São Paulo E daí foi feito o confronto E viu que realmente aquela pessoa Ela não estava com o documento verdadeiro Porque os pais disseram, não, esse não é e Lu, me diz uma coisa. Isso é uma pergunta também que o Paulo me pergunta bastante. E eu acho que também eles têm essa curiosidade em relação ao Hum. Como é que tu lida, assim, o teu emocional com essas questões? Né? Porque é um trabalho que, além da gente né, do JML, além de lidar com as questões que o perito lida, que é do local de crime, Sim. do David, o JML vai auxiliar a psicologia propriamente do então JML, ele vai abrir o programa. Né, vai fazer todo o um exame junto com o médico legista. Uhum. E ele também trata tá com as famílias, né, que é uma questão emocional bem delicada ali naquele momento do óbito da vítima. Sim. Como tu lida com isso? Como é que as, pers as perspectivas do trabalho? O que, que tu pode dizer para o pessoal que está pretendendo entrar nesse encarque? Ó, é uma das coisas que uh, eu vi a live tua e do Vitor, e uma das coisas que... Uhum. É, eu eu levei para a vida vamos dizer assim né uh, é um é que nem o Vitor falou é impactante você falar dessa forma mas é um é a real tá você tem que é, é, lidar com aquela vítima como um objeto de trabalho de, de estudo ali junto com o médico por quê porque nós temos que dar uma resposta à família. A família quer saber do que, que ela morreu, ou qual foi o que, que aconteceu. Né? Então, assim, eu, Luana, quando eu estou fazendo as fotos daquele corpo, eu sempre olho. Eu, eu não olho muito para o rosto, tá? É uma coisa assim minha. Né? Eu não, não olho muito para o rosto. Eu tento lidar como um objeto de trabalho, né? Claro. Que é, para muitos falar objeto é complicado, né, Aline? Mas é alguém tem que fazer esse serviço. E eu escolhi pra ir para é O IML é mais. É mais te, te deixa um pouco mais aviado. Isso. Isso. Uhum. Então é aquela coisa, eu fico. Né, é, ali ol... é, fazendo tudo o que precisa, mas o rosto eu não olho. Eu não olho tanto pro rosto, sabe? Não olho mesmo, porque é a minha forma de, de não gravar. Entendeu? Sabe assim, não Não sei se é certo, é errado, sabe? Mas é a minha forma de não gravar aquela fisionomia. Cada um tem a maneira como lida né? com esse Uhum. E a questão das famílias, como é que Porque na verdade a gente comentou isso até fazer esse tipo de trabalho, Você tem que ter um certo tipo de empatia e humanização, né? É. No o trabalho ali, né? com aquelas famílias e tal. Uma empatia com a família e um olhar técnico e científico, né? Então é exatamente isso. Eu também concordo com a Nine, né? Verdade é isso, né? É. E, e com a família, o tu lida com isso, o né? que, que tu, tu tem de estratégia, o que, que tu tem pra nos contar sobre isso, né? Assim, é, eu tento deixar a família falar o máximo que ela pode, porque na, nesse momento é, ela tá num... Como é que eu vou dizer? Ela tá... Ela tá transtornada. Tem uns que vêm e não expressam nenhum tipo de sentimento, mas desabam depois. Tem outros que expressam sentimentos demais. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E tem uns que extrapolam, sabe? Quando chega a extrapolar, Aline, é, eu, eu, por exemplo, o meu tom de voz, quem me conhece sabe que o meu tom de voz é estridente, entendeu? Então, assim, a Luana, é só, eu falo um pouco mais grosso e um pouco mais alto. Mas não que eu tô desrespeitando. Mas eu acho que naquele momento. E, e não é assim gritar, não é nada. Sabe? Mas tem momentos assim que eles. É que eles querem extravasar de alguma forma. Tem uns que te pedem abraço. Sabe? Tem uns assim que de alguma forma eles querem abraçar a primeira pessoa que veio e nós somos uma das primeiras pessoas que teve um contato direto com o corpo. Então a, a gente fica meio assim. Sabe? Eu tento lidar da melhor forma possível. É, eu já falei várias vezes que quando acontece de. É, acontece, é, quando acontece um, um episódio assim com um adulto jovem me impacta muito. Porque eu tenho um filho de 25 anos, então pra mim é complicadíssimo. Mas eu tento ficar na minha. Tento levar Na melhor forma possível Porque se eu pirar o meu cabeção em relação ao meu filho Meu filho não tem vida Né, porque se ele der um passo pra fora Eu já acho que já vai cair um meteoro na cabeça dele Né, então <risos> Pode ser loucura Né, mas É que é muito no nosso trabalho né? A gente vê muitas Muitas questões de violência né? A gente acaba levando isso Para a nossa vida, né acaba criando alguns medos Assim, né Aham uh -huh. pelo... Que a gente vê dia a dia. É, até teve uma pergunta agora que eu olhei aqui pro ladinho e eu vi que alguém comentou ali, da ah, que tipo de extrapolação? Às vezes eles querem brigar com a gente, entendeu? E assim, eu, eu tenho 1,58m, gente, eu sou um toquinho de amarra-bode. <risos> às, vezes, às vezes eles acham que eles, que eles podem brigar, né, uma vez, uma pessoa é, foi indelicada comigo, uma vez. E eu, eu falei para essa pessoa que eu iria chamar a, a polícia, que eu iria chamar a polícia militar para dar voz de prisão para ele, para né, aquela coisa, né, Aline? Porque você tá no teu local de trabalho, mas... Foi uma única vez, fazia dois anos que eu estava no IGP e eu posso dizer que naquele momento eles não querem lembrar de você, eles não querem gravar você, a tua fisionomia, porque se um dia eles estiverem fora ou eles vão fazer que não te conhece ou vão vir te abraçar e já aconteceu isso comigo na rua. Então é complicado, né? Ana, eu acho que isso é uma questão bem interessante de conversar, porque, assim, cada pessoa, no momento é. de dor, ela extrapola de uma maneira diferente. Sim. Outras ficam tristes, outras ficam com raiva. Sim. Né? Outras ficam quietas. Então, é muito importante uh, saber que, nesse caso você vai ter que lidar com vários tipos de emoção. Família, de momento, né? Tanto raiva quanto tristeza. Verdade. Quanto, às vezes, até uma seriedade né? Tem famílias que ficam apáticas né? Que Sim. não tem uma resposta, assim, né? ficam apáticas Então, são diversos tipos de reação, e você, como funcionário, que está lidando com tudo isso, tem que ter, então, essa comunidade para poder lidar com essas situações no seu trabalho. Né? Isso. Verdade. A gente tem que ter, um ah, pelo menos assim, ó. É, eu acho que o que me ajudou né, a ter, a, a não trazer as coisas do IGP para casa, foi a época que eu trabalhei em hospital. Isso não quer dizer que a pessoa que, tem, que vá fazer o concurso tenha que ter algum tipo de, é, de experiência na saúde. Não é isso, tá? Mas você, a pessoa que, que, que quiser fazer o concurso já tem que começar a trabalhar isso porque como a gente lida com diversas pessoas, inúmeras, e uma das coisas até que a Aline já comentou, obrigado, Tati, ela chamou nós de linda, tá? Obrigado, Tati. <risos> então, assim, é, a gente... Nós somos mesmo. Mas é assim, é como a gente sabe que a gente lida com várias pessoas de todas as classes sociais, independe, né? A gente tem que é, é, tentar ver o melhor, e, e que nem eu estava falando, como eu trouxe a bagagem do hospital, eu trabalhei na UTI, na ala de queimados, é, era muito tenso, né? e a gente lidava é, diretamente com as famílias. Eu acho que isso me ajudou, sabe Aline? Mas isso não quer dizer que você que trabalha numa firma privada, no financeiro, não possa fazer o concurso para auxiliar de medicina legal. Você pode, tá? Você pode. É só você começar a trabalhar. Isso. Isso. Isso. isso. Desenvolver uma habilidade, né? isso. Todo mundo consegue desenvolver, né? Qual o ramo for. Isso. Né? A gente só precisa desenvolver essa habilidade quando a gente não tem. Isso. É verdade. No, no teu caso, tu já estava... Com isso, tu já estava desenvolvendo essa habilidade. antes estava... de Sim. Sim. E eu optei, vim. Uh, uh -huh. Não, e eu optei é, algumas pessoas. Eu em várias lives que eu já fiz, para os meus alunos, é, uma das coisas que eu digo é o seguinte: eu vim pro IGP para ter qualidade de vida, tá? Ponto. E a maioria me pergunta: tá, mas qualidade de vida, como assim, né? Gente, no IGP. Nós aqui nós temos uma equipe de auxiliares de medicina legal que nós fizemos plantão sobre a ah, plantão 24 por 72 né? E nós temos tempo. Eu tenho tempo para mim. Na saúde eu não tinha, porque você vive o tempo todo trabalhando. Né? Hospital é ainda mais, ó, o pessoal oi. Aproveita questão do plantão, como é que funciona pra nós. Tá, é, só pra finalizar, então assim, é, eu trabalhava muito, né eu trabalhava muito, e quando eu, eu vim pro IGP, eu fiz o concurso por fazer, eu queria ver como é que tava meu nível de conhecimento, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre fui de ler, tá, e pessoal, tem que ler, pessoal, tem que estudar, a Aline tem a mentoria dela, ó, qualquer coisa, vocês fiquem ligados, tá, gente? E, e daí, assim, eu já sabia que era 24 por 72, eu sabia que era expediente sobre aviso, que era trabalhar 8 horas e ficar de sobreaviso, dependendo da quantidade de colegas trabalhando. Quando eu vim, a gente entrou no plantão, né? que nem Florianópolis, se eu não me engano, Joinville, acho que Blumenau também, eu não tenho certeza. E eu tinha, eu trabalhava 24 horas, daí você tem que ficar no local, tá? E ficava 72 horas à toa, gente. Entendeu? Assim, eu tirava para mim. <risos> e aquela coisa, é eu preciso disso. Mas 24 horas, 24 horas o IGP. Como é que funciona? Ficamos lá. Nós temos alojamento, tá? E nós ficamos lá dentro do IGP. Dentro mesmo, tá? até numa das numa das, como é que é, das... É, numa das, um, umas enquetes que eu fiz e tal, o pessoal perguntando, eles perguntaram como é que era, até eu coloquei uma fotinho do nosso alojamento, tá? Ah, <risos> Daí, né? A Instagram é a Luana, a gente já se... Então, tem bastante conteúdo interessante pra quem deseja esse cargo lá, ela fala bastante coisa no Instagram dela, blá, já sigam, é a Luana... P... É, eluanap, arroba, é, elu, arroba eluanap001. A pessoa ainda erra até o Instagram. Eu que mas, olha, mas ainda eu porque não tinha, eu não tinha vinho, entendeu? Eu não tinha vinho, porque senão eu estaria te acompanhando. o que que tu acha da gente que perguntas. Excelente. A gente pergunta e a gente já passou um tempinho, então Não. acho que as dúvidas já vão auxiliar todo mundo. Sim, sim. Pode colocar ali que a gente vai... Pode colocar Tá. Ó, o ensino superior conta para adicionar o salário. Como? O ensino superior conta para adicionar o salário? Não, para nós não. Ou eu não, tô mas... não, não, mas... não, porque assim, ó, se vo... até uma das perguntas que me e eu acho que vai ajudar, uh, uh, se por um acaso você acende na carreira, né? Nós temos níveis dentro do auxiliar de medicina legal, a gente tem níveis. O que come quando você entra no GP você começa no 1 e vai até o 8 mas se você fizer pós-graduação se você fizer alguma coisa nesse sentido, uh, fizer faculdade ou qualquer coisa, não quer dizer que com a faculdade tu vai passar para perito sem prestar um concurso, tu tem que prestar um concurso, tá outra pergunta também ali que eu vi meio por cima é o seguinte uh, por exemplo é, você é concursado pelo Estado de Santa Catarina. Tu é um funcionário público do Estado de Santa Catarina. tá? É outra coisa também que eu vi se perguntar se era funcionário público mesmo. Não, tu é funcionário público do Estado de Santa Catarina. Então, Renan, o ensino superior, só complementando o que a Luana falou, o ensino superior, como ela disse, vai é te auxiliar na progressão de carreira, na promoção. Isso. Ele vai te auxiliar ponta a ponta na promoção, mas não que tu tenha um curso superior, tu vai ganhar um adicional, no um salário. É, é boa, né? não. Ele, é isso, até que foi bom tu ter falado, porque eu não tinha lembrado desse detalhe. Mas parece que é depois de 10 anos, né, que começa a acender, né, assim, como... Não, acender que eu digo, isso ah, é que tu falou, né. Então, estágio probatório, depois de 3 anos do estágio probatório. Mas é por antiguidade, né? É, aqui no GP a gente tem na lei que é a antiguidade e crescimento alternado. Isso. Mas a realidade nossa é que é só por antiguidade. Só por antiguidade. Então, é o tempo de serviço que você propõe. É. Porém, se isso mudar, tu tem curso superior pode te auxiliar na pontuação para promoção. Isso. É, é isso lei, mesmo. A única coisa que o curso superior te auxilia na profissionalmente na promoção de carreira, né? É, é verdade. E daí aquela coisa, porque dependendo da... Eu, eu vou pegar o pessoal... Por exemplo, da minha época, a pura antiguidade, né? Eu já tô num nível e tô na frente dos meus colegas porque eu tenho tempo de serviço no estado. Eu trouxe o tempo de serviço da maternidade do hospital, que era também do Estado, da Secretaria da Saúde, né? E a idade física também, a idade da pessoa aqui, né? Então, essas duas coisas é, fizeram com que eu ficasse é, em primeiro lugar na, na minha turma, né? Porque tem essas coisas, né? Daí, Mas vamos supor que... É, se eu não me engano, alguém, eu acho que fizer, tiver, né, Aline, nível superior, eu, eu, eu, assim, eu sou franca a dizer, essa parte, eu ainda tenho que ler muito para entender e poder explicar, sabe? Eu acho que tu pode responder essa parte. É, no caso... Então, o que eu sei é o seguinte, por exemplo, a gente tem a progressão de carreira, e aí a gente tem a progressão de carreira por tempo e por merecimento. Uhum. Né, de acordo com a lei uh, o que acontece no IGP está previsto né, é previsto por uma lei estadual o um número de vagas em cada nível cada nível de progressão de carreira uhum. e aí essa pontuação existe um número de vagas para cada nível uhum. e aí por exemplo, tem 30 anos, e são 70 pessoas que estão entrando no concurso por exemplo, tá. essas 70 as pessoas que estão entrando no mesmo dia, elas têm o mesmo data, de idade. E aí, então, para ver quem tá vai promover essas 30 vagas que tem na lei, essas pessoas vão desempatar digamos assim, por idade, por escolaridade, aí tem vários itens lá Sim. que vão fazer esse desempate nessas pessoas que estão entrando junto, no caso, na mesma data. Né? Isso. Ah, quer ver? É Veja outra Vamos ver outra aqui uh, Essa aqui é que tu já respondeu, né? Qual? Carga... Já É 40 horas semanais, tá, pessoal? Aí dependendo do... Cada mês muda a carga horária geral de 30 dias, vamos dizer assim, né? Porque é por dias úteis né? Mas o pessoal que faz plantão é conforme os plantões no mês Eles assim: ó, é necessário conhecer a região pela questão de deslocamento da viatura ou não? Bem interessante essa pergunta. Pois olha, depende, tá? Porque assim, ó, no começo tu não vai sozinho na ocorrência. Quando tu vem. é Quando eu comecei, tinha a Priscila tinha a Sirlene, tinha não, tem a Priscila, tem a Sirlene, tem o Geraldo, tinha a Cleuzinha que se aposentou, né, Cleuzinha, um beijo, aprendi muita coisa com ela, ela foi minha mentora. Então, é, você não é jogado e vai sozinho, não, só que uma hora tu tem que ir sozinho, e muitas vezes o GPS, o MAPS, ele não funciona, tá, dependendo do local, não, não, não funciona, a Aline sabe, né, então, é interessante, quando você conversar com o pessoal, é, ou é bombeiro, a é polícia militar e civil, tentar pedir para eles te esperarem em algum lugar, porque o, aonde pega o celular, o GPS, vai funcionando legal, né? Mas, às vezes, a gente sabe, né, Aline, que a gente já foi para as grotas, né? <risos> né, e... Muitos lugares que a gente mesmo não sabe onde fica, né? Gente, eu até hoje não conheço tudo aqui. E aí o que acontece? A gente encontra a polícia civil em algum lugar ou a militar e aí a gente vai acompanhando até o local. Isso mesmo. Assim, é bom conhecer a região, é bom, mas não é um pé né? Não. Não é. não é. Porque aquela coisa. A, é... O, o importante... E assim, é nada... Como é que eu vou dizer assim? É imprescindível você ter um bom relacionamento com o pessoal da polícia militar, polícia civil e bombeiro, até para essas coisas. Porque eles vão primeiro no local, né, Aline? Eles é que vão te acionar o perito ou auxiliar de medicina legal para fazer o recolhimento daquele corpo. Para ver, né fazer o local de crime, né? No caso, quando é homicídio e tudo, né? Mas... É, é, vamos dizer assim... É, se você pedir para eles te esperarem em determinado lugar, eles sempre estão prontos a esperar. Claro que no caso do perito, né, Aline, acontece de vocês fazerem outras, por exemplo, é, furto, né, até me corrija, tá? Né, vocês fazerem outras coisas que vocês precisam sozinhos sozinhas às vezes, né? Ou, e daí o GPS às vezes também não funciona, né? É, tem tudo isso, mas muito assim, às vezes até a gente vai com as vítimas, né? tem, tem locais que a vítima vai no carro dela e ela, aí a gente vai acompanhando pra saber onde é o local. Sim. Resumindo assim, o um jeito a gente sempre dá pra chegar, né? O um jeito a gente sempre acaba dando pra chegar. É pra verdade. Falar, que, e que conhecer a região é importante, mas não é um ter que não que tu vá, tipo assim, impedir de tu trabalhar, né? É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque a gente tem muita pergunta. Você vai dizer? Ô, oh, coisa boa! <risos> uh, aqui, ó, pergunta, pergunta sobre o curso de formação. Tá. O meu. É é curso de formação. Ó, oh, o nosso, o Aline tá até na live, pode até dizer, né? Nós somos 30. Uh, 30 e... Eu não sei se foi 35 ou 30 e poucos dias Tendo aula de manhã, de tarde de noite Tá, já vou dizer para vocês Que era aula de manhã, de tarde e de noite Fora os plantões Né, fora os plantões Que a gente fazia dentro do IML Né, então se você Tava cansado Ou qualquer coisa assim Não, não tinha Tu, não, tu tinha choro. não tinha choro, né? Tu tinha que a gente chegava. Eu, eu lembro, a Aline e a gente, a gente, a gente não, mas é que era brabo, gente. Olha, nós é, Nós dormíamos num quarto que nós éramos, eu acho que cinco, né? Aline, e a gente chegava podre da academia porque era lá, era lá em Canas Vieiras, né? Aline. E daí a gente fez na Cadepol e a gente vinha dormir no IML, que tinha um alojamento no IML, na época, né? E a gente vinha podre, né? E às vezes acontecia e aprendiu... O... Gente, depois até eu quero brincar, tá? E outra coisa, daí a gente vinha, né? Dormia e vamos supor, eu e a Aline tava de plantão, vamos supor, Tá? Ai, era uma e, meia, uma e meia, duas horas, tava no banho, sono, mas babando. Batiu na porta, ó, corpo pra recolher, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, era. Era. Tenso. Era tenso. Mas é importante que isso aí passe, é né? Passa. É, é que, que é assim. É o mesmo... é... É só glória, né? Não, e, a... é. e aquela coisa, né, Aline? Ah, é... A gente pegava, no começo é fitas e rendas, que nem minha avó dizia. Depois é Deus que defende. Você queria matar o teu colega. <risos> Ai. Luana, o Oi. Renan tá perguntando qual é o procedimento de uma necropsia? Tu tem como falar assim por alto como é que funciona pra nós? Acho que tu já comentou um pouquinho, né? Tá, no caso ali, a realização da necrópsia, é isso? É, acho que é isso que ele quis dizer ó uh, vamos supor eu eu vou falar por mim e pelos médicos legistas que que tem aqui imagens tá é é interessante você ter vamos supor um uma conexão com o médico tipo você conhecer que procedimento ele ele ele gostaria que fizesse e isso com o tempo você vai conhecendo o médico legista, você vai sabendo a, a forma como ele gosta, como ele quer que abra, a cavidade, o tórax, abdômen, cabeça. Então, assim, é, você tem que saber. Depois que tu pega o jeito, fica assim uma coisa é, automática. Porque assim, quando eu entro dentro do IML, o que, que eu faço? Eu tiro, eu, né, eu faço as fotos do corpo do jeito que chegou, depois é, eu pego e faço toda a limpeza, né, a higienização daquele corpo. Tiro novamente as fotos por causa das lesões. É, né, sempre tem lesões que com a sujeira tu acha que é uma coisa, quando tu limpa não tem. Né, vamos supor. É, coleto sangue, urina, digitais e FTA nos casos que eu já comentei. E aí a gente só faz a abertura das cavidades após vir. O BO, a guia, a família com o BO, a guia e o documento. Mas é aquela coisa, é, aqui em Lages é feito assim. Tá? A gente faz assim, vindo a documentação e fazendo a parte administrativa, a gente pega e né, o médico, como o médico também dorme ali no IML, então a gente já fala com o médico e ele vem avaliar aquele corpo, né, fazer as anotações, ver o que precisa. E ele pede, se você quer. Se ele quer que abra tórax, se quer que abra tórax e crânio, ou né, tórax, abdômen, e daí ele vê né, qual é a, a real situação e você abre. Né. Tem as técnicas, né, que. É, é importante o Anand dizer que tem alguns médicos que eles gostam de fazer, de abrir o corpo e tem alguns outros médicos que já delegam essa atividade Isso, para o AMS, né? isso. por exemplo é, na maioria das vezes a, pela, pela experiência que eu tenho é, nós temos um, nós temos o doutor Eduardo Palma que ele é cirurgião né, e proctologista, nós temos a doutora Aline Ginecologista, que ela é ginecologista obstetra. Daí nós temos a Tia Cris, né? Que, que é pediatra e também médica legista. Nós temos o, o neurologista clínico, que é o André Gargione. Então. E o doutor Fernando Coruja, né? Então é assim: é, o que a gente às vezes a, observa é que os que são cirurgiões vamos dizer assim, eles na maioria das vezes, eles, eles tomam a iniciativa, né? Esse paramento e tudo, não que os outros não façam, entendeu? Não é isso. Qualquer um deles aqui na nossa mesa eles botam a mão na massa, né? Mas... É o um procedimento que cada um gosta de fazer. Isso, mesmo, mas... isso. Mas é aquela coisa, o auxiliar de medicina legal, ele já tem mais destreza, né? Uma habilidade, ele abre... É... Ele abre ligeirinho, vamos dizer assim. Né? Já tem uma forma. Daí Tem auxiliares que abrem, por exemplo, as cartilagens aqui nas costelas com o bisturi. Eu já gosto de usar o costótomo. Então, cada um tem uma maneira. Com o bom tempo, cada um vai desenvolvendo Isso. Né, um método né, para trabalhar. Né? Isso é verdade. Tu tudo, um pouco de tudo e com o tempo tu vai desenvolvendo Sim. o teu método de trabalho. Sim. Né? Uhum. Verdade. Show de bola Eu vou achar uma outra pergunta, mas enquanto isso eu queria responder uma pergunta que apareceu no chat ali, que eu achei bem interessante, uh, que é sobre é o um concurso. Então, o concurso foi autorizado pelo governador 70 vagas. Isso. O que quer dizer isso, tá? O governador autorizou 70 vagas. Depois dessa autorização... São as etapas, então agora vai ser então feita uma licitação ou dispensa de licitação, isso vai dependendo do governo, escolher a banca do concurso. Escolhendo a banca do concurso, vai para a próxima etapa, que é a comissão do concurso, que são os servidores do Estado que vão fazer parte dessa comissão. Nessa comissão vai se desenvolver quais são os conteúdos programáticos e vários detalhes do edital. Depois que essa comissão inicia os detalhes do edital, aí sim vai sair o edital. Saindo o edital, geralmente de dois a três meses para a prova. Então, a gente espera aí um edital até o final do ano, né? Sair esse edital até o final do ano. Talvez provas no final do ano ou início do ano que vem, né? Essa é a expectativa aí desse curso, tá? Lembrando que foram autorizadas 70 vagas que dessas 70 vagas, provavelmente vão ter cadastro reserva, né? E esse cadastro reserva aí possibilita, de repente, a gente ter 280 vagas em cadastro reserva, se for quatro, quatro vezes o número de vagas, assim como foi no concurso de perito criminal. Uhum. Então, aí, gente, tem uma oportunidade muito boa, né? De trabalho, de concurso. Então, vale muito a pena estudar para esse concurso. É verdade. O Renan... Legal, né? Show de bola. Então, se não essa dúvida, o Renan tá te perguntando, Lu, qual é a categoria B? Se eu não sei, não sei também. É, é uma caminhoneta, né? Ela não é traçada. E qualquer coisa o pessoal aí me, me deu um grito, deu um grito para nós, né, né Aline? Ela não é traçada, né? É, nós temos ah. uma Ranger e duas S10. Ela, ah, não, desculpa, não é, traç, não é traçada. Ela não é... Meu Deus, o pessoal que pode ela Porque tem umas, tem uma F250, se eu não me engano, que é é tem que ser categoria D. Me ajudem, povo, ajudem. Ajudem ele e nós. Mas assim, o concurso é só carteira B. É só carteira quiser, B, porque é a maioria das viaturas, o rabecão, ele é, ele é traçado, tá? Ele é 4x4. Eu não entendo grandes coisas, tá, povo? Mas tem algumas caminhonetas que, que você tem que ter a carteira nível D para poder é, dirigir. Mas a Ranger e as duas S10 que nós temos aqui no nosso núcleo, elas não são desse outro tipo aí. Então categoria B, beleza. Mas pelo que eu vi no, no, no edital aí, é só categoria B, né? Daí depois, se tiver que dirigir, daí é outro história, de uma D, né? Então, o pré-requisito do edital é a categoria B, né? Isso. Até eu acho que o Rafa, a Rafa até comentou acima de 1.500 quilos de carga categoria EC. Então, obrigado, tá, querido? Porque é, é isso, tá? Beleza. Uh, vamos ver o que mais aqui. Olha esse aqui. Hum. O Renan de novo. Sacos pretos, onde vão os cadáveres? São descartáveis? São. Nós aqui descartamos. Não. Beleza. Aqui, Luana. O Dalo perguntando. Como de de ml? Ficou nervosa? Como é que é? É que cortou o áudio. Como foi o teu primeiro dia de trabalho? Tá. Se tu ficou nervosa? Fiquei, tá? Eu vou te dizer o seguinte. Uhum, uh, eu trabalhei como contratada em 2007, se eu não me engano. 2007, 2008, tá? Não, foi 2007, porque daí em 2008 a Serlena entrou, que foi o concurso público. E eu lembro que a minha primeira ocorrência foi com uma colega, né? Que nem eu falei pra você, já não vai sozinho. E uma senhora, ela foi atravessar a rua. E o, e o caminhão atropelou, e ela, o caminhão era grande, e assim ela esmagou, sabe, então quando eu vi, é, eu fiquei um pouco apreensiva, porque a, você não pode simplesmente tirar o corpo ali do local, você tem que catar também, você tem que é, juntar os restos mortais, você não pode deixar nada, tá Então, assim, e para mim foi impactante ver aquilo, sabe, Aline? E o, o, o Dalo ou foi o, Ra, ou foi o Rafael que fez a pergunta? Desculpa. Foi o Dalo. É, então, foi o Dalo. assim, foi, é, foi complicado, sabe? Mas, assim, é, com o tempo eu fui trabalhando, trabalhando e, e uma das coisas que eu já comentei foi o seguinte, o ser humano é cruel. Então você tem que estar preparado para qualquer coisa, sabe? A gente não sabe que tipo de ocorrência a gente vai pegar quando a gente vai no local. Por mais que você pegue informações, você pode se impactar, né? E às vezes pode parecer simples e não é. Não, não é. Nós já pegamos um que a princípio era para ser simples e nem um, não era. Não é isso. Deixa eu ver, vamos aqui. Pede umas pessoas aqui para não reposar. Aqui, ó. Aqui. Lu, na prova você teve teste físico Tive. e psicológico? Tive. É, até a Cri, é, foi a Cristina, parece que fez a pergunta, né? Uh, vocês estão conseguindo ver Porque travou o Dalina, eu acho Ah, deu certo De vez em quando tá travandinho É, travou agora, mas voltou é, Assim, gente é, a, a, Se eu não me engano São seis ou sete etapas Eu vou, eu vou tentar enumerar ó, Como eu lembro é, Prova escrita Eliminatória né Não, classificatória Desculpa Prova física, eliminatória, psicotécnico, eliminatório, investigação social, carta de recomendação... É, carta de recomendação uh, eu acho que, e academia. Eu acho que eu estou esquecendo de um. Toxicológico, se eu não me engano, também. Uhum. E qualquer coisa vocês... Você, a Aline, me ajude... Porque a Aline... Uhum. Pegou, né? Então, o teste físico, é pra, a, a Aline tá com o edital aí, né? Aberto, né? Tô dando uma olhada aqui. Isso, o teste físico foi é, você caminhar, parece, com determinados quilos por 10 metros. Se eu não me engano, pular parado e barra. Eu não tenho certeza. Então, Lu, eu, eu fico na dúvida se vai ter teste físico. Eu acho que Esse tinha que ter. Físico, eu, é, eu, eu acho que deveria ter. Porém, o teste físico era algo atrelado à questão do IGP estar ligado à Polícia Civil. sim Hoje, como a gente não está... Tô... Ah. Apesar de algumas habilidades mais físicas, eu não sei misturar Eu acho, da então, isso vai ter desse, desse cara do, do AML, travou aí. Pra... Travou um pouquinho. Mas eu acho, como a gente não é mais polícia civil, que o IGP tem autonomia, talvez tenha essa questão aí, que talvez não tenha esse concurso. É, mas, mas tipo, quando... Assim, mas quando Porque eu entrei. perito já não teve, É, mas quando eu entrei, Aline, em 2010, nós já não éramos mais vinculados, nós já era um outro braço da segurança pública. E teve. Eu não lembro se os peritos em 2008 teve. Acho que teve. É? Acho que teve. Aham. Uhum. Acho que teve. E agora nesse nosso de 2017 daí não teve mais. É. É, o nosso, eu assim, eu acho que deveria ter porque a gente vai para alguns lugares complicados e outra coisa, tu precisa, tu precisa ter uma força, sabe, um pouco no braço e tal, porque nem sempre vão te ajudar. Né? Então você tem que Criar estratégia, estratégias para poder colocar a, aquela caixa dentro do rabecão. Né? Então, não sei. Pode ser que não. Mas o pessoal, qualquer coisa, pessoal, se preparem para que tenha. Porque se não tiver, vocês ganham. Isso aí. Eu também, eu também fico na dúvida, sabe, Lu? Porque, assim, apesar do cargo exigir, essa capacidade física. Sim. Então, isso pode talvez pesar nessa comissão que vai fazer esse edital. Uhum. Uh, não existe mais a obrigatoriedade do teste físico, porque nós somos autônomos agora e não ligados à Polícia Civil. Entendi. Então, se a, o órgão entender que há necessidade de testar a capacidade física, isso vai vir no edital, né? Entendi. Mas como no nosso edital também. Tá antigo. A gente tá se baseando em 2010, né? Então, difícil a gente dizer alguma coisa agora. Uhum. Então, acho que é isso aí que tu falou. Vão se preparando fisicamente. O máximo que vai acontecer é eu não, não ter, ter... Né, é? essa etapa. Daí vocês vão ficar no lucro. Exatamente. É, volta a É. Shirley perguntou como lidar com o medo inicial. Que tipo de medo, Shirley? <risos> Porque assim... Eu Hã? Tem medo de começar a trabalhar né? lidar com a morte, né, com as vítimas. Eu imagino que seja isso, né? Não, e mas... É mais ou menos aquilo que a gente conversou, né? É, Porque... te, prepara. te prepara. Te prepara. Você vai se sentir inseguro, vai ter momentos que tu vai chorar, tá? Assim, por não ter feito determinada coisa, por ter esquecido. Somos seres humanos, gente. A gente não é perfeito, né? Então, assim, vai ter momentos que tu vai querer arrancar os cabelos, né? Mas é aquela coisa, a, a, a pressa é inimiga, tá? A perfeição, só que quanto mais você fizer determinada coisa, melhor ficará. Né? Nunca deixem de estudar E pensem que é teu objeto de trabalho Você precisa dar uma resposta para aquela família Então, é, sempre pense por esse lado Pensa que você poderia estar naquela situação e tu, que, e tu iria querer que alguém te desse uma palavra de conforto Não necessariamente uma palavra em si Mas que te tratasse bem sabe a gente tem a, o estereótipo o funcionário público tem aquela coisa de dizer que as pessoas dizem que funcionário público não trata bem as outras e não é assim gente é, vamos tentar olhar por esse lado né pelo menos eu eu sempre penso isso sim Bom, uh, o papo tá maravilhoso eu até acho que sim a gente teve muita visualização, muita pergunta, não vai dar tempo de, de terminar. Acho que a gente podia, de repente, fazer uma outra live no teu Insta daqui. Né? Pode ser. Semana, se tu quiser. Oh, e até qualquer a coisa, tava... Aline, sabe o que nós podíamos fazer? Parece que o Instagram, é, ele, ele te proporciona colocar mais de uma pessoa. Pô, puxar a Aline de Chapecó, Sabe, pra gente conversar, porque a minha realidade, às vezes, não é a mesma da Aline. E é interessante a gente falar, sabe, com o pessoal sobre isso. Porque cada local tem a sua... Eu convidei suas... ela. Que, Oi? Eu convidei ela e, a princípio, a gente ia fazer na semana que vem. Se tudo der certo, se a gente fizer na semana que vem, a gente te chama pra te participar também. <risos> Show? Show? Show! Não, não tranquilo. tranquilo. Ah, pode ser mais de uma hora, gente, eu não sei, porque eu tô, eu tô em dúvida e eu queria salvar essa live. Eu queria que desse aquele mesmo problema que deu na live de terça-feira, que a live é. acabou e a gente não conseguiu salvar a live. É. Então, a gente vai fazer o seguinte, semana que vem, a gente vai fazer uma live com a Aline, que é auxiliar médico legal lá de Chapecó. E nós vamos chamar também a Luana junto. Dá pra fazer com mais pessoas, né? A Luana falou, nós vamos chamar a Luana dá. também. Eu, é tipo assim, ó. Uma... Uma... Até se tu olhar aí, Aline. Desculpa, tá? Te, te cortar. Não, Eu acho estar. que se você apertar, não sei em qual lugar aí. No celular. Dá, uh, tipo, veja se tem essa opção aí agora. Só pra ver. É... Mas não tem chama ninguém. Né? Aí. Isso, tem. daí fica tranquilo que a gente pode. Né, fazer e tal, né? isso, beleza. E aí, a gente faz isso semana que vem. Nós vamos divulgar tanto no meu Instagram quanto no teu, quanto no da Lini. Sigam a rouba eluanap 001 Sigam a Linux, que é Linux, né? Não como é que é o Instagram? É, é Linux, Linux Linux X. Acho, né? Aline, se tu tiver aí, coloque aí, por favor. Se, seu nome é, eu vai fazer uma live só de respostas às perguntas, né? E daí vai ser bem bacana assim pra gente poder dar conta dessa demanda de pergunta, porque tem muita pergunta interessante sobre o campo, né? Sim. Tem mesmo. E qualquer coisa, ó, é K Isso. Linux. Isso. É Linux da Eu só o Linux e é deve ser isso. Linux e é assim, diz ela. É segue o Simpson. <risos> É, Minex KK, tá? Ela tá aqui, querida Tô com saudade, tá? Ela tá Sim. ali e é aquela coisa é, Sigam ela também Que ela também mostra bastante coisa Da nossa realidade né? é, Uma coisa só que eu quero Falar pra vocês é o seguinte Não é aquele glamour é mais, é mais. Isso é, Não é aquele glamour tá? Mas a gente, como ser humano Tenta melhorar pra não ser tão deprimente tá porque é só em CSI Miami, New York NCIS que o, tudo acontece num episódio né Aline é. e outra coisa né, Lu, uh, eu fico muito feliz assim uh, de estar tá compartilhando isso com vocês porque é muito importante a gente ressaltar que vocês são mulheres nessa profissão né e e tem que amar esse prende aí, né? A gente ama o que a gente faz. Uh, a gente tem que transformar isso no nosso trabalho profissional, né? Uh, apesar da gente lidar com essas questões emocionais da família e tal, vocês tratam o, a vítima como um trabalho. Né? Que essa habilidade é uma habilidade que qualquer um que quiser, que gostar do trabalho, pode desenvolver. Né? No começo pode ser difícil, mas todo mundo pode desenvolver essa capacidade, né? Então, é, eu só tenho a agradecer assim, a tua participação, eu agradeço muito tu estar de coração aberto e poder Obrigada. falar assim, abertamente sobre a tua rotina, as tuas atividades, né? Eu admiro muito teu trabalho, teu trabalho e dos colegas, né? Que, acho que é um trabalho muito importante para o nosso órgão. Obrigada. E a gente aí vai construir umas parcerias bem legais, se Deus quiser. Não, né? se Deus quiser. A participação, ter aceitado o convite a falar um pouco mais sobre esse cargo que é muito bacana e que é muito importante para o nosso órgão, a estrutura. Eu acredito que a estrutura do nosso órgão está baseada nesse cargo, né? Se a gente não tiver bons profissionais, AMLs, o IGP não existe. É verdade. Né? E fico muito feliz por tu estar tá aqui compartilhando com a gente esse momento. Obrigada. Agradeço o convite. Eu fiquei tão feliz, tu sabe, né, Aline? Eu até comentei contigo, fiquei feliz, lisonjeada, né? Porque eu, eu tô tentando é, é, passar um pouquinho e representar um pouquinho, né? Dos AMLs aqui de Santa Catarina. É, eu só quero responder duas perguntas que eu vi: é o seguinte, a carta de recomendação é, é uma carta que algum delegado, algum juiz, alguma pessoa, algum perito criminal. É, dá te recomendando, tá? É, foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, que aconteceu com os colegas, tá? É, e outra coisa é se tem como conhecer as instalações do IML. É, a gente tem que pedir por ofício essa autorização, não é assim, eu vou mostrar, <risos> né? Então a gente tem que pedir autorização. Se por um acaso o gerente, o, corre, o corregedor, né? O diretor, eles autorizarem, beleza mas senão a gente não pode, né, assim, às vezes a gente mostra um pedacinho, né, mas a gente não mostra o total. <risos> é porque tem toda a questão da integridade da vítima, né, tem é. tudo isso envolvido, por isso essa dificuldade também de expor tanto, né, é. que a gente tem que pensar que, por mais que a gente tenha curiosidade desse assunto, tem uma família que tá sofrendo ali, tem uma vítima, Sim. né, tem outras coisas envolvidas ali, né? Sim, claro que pode, é, poderia mostrar a instalação em si é, que nem... É, sem nada, vamos dizer assim. Mas a gente precisa de uma autorização, né? A gente não pode expor o órgão, né? Então é por causa disso que algumas vezes eu mostro o rabecão, a Aline mostra o rabecão, a gente mostra um pedacinho da mesa, sem nada, assim, só um, né? Então a gente faz aos pouquinhos para poder ajeitar. Se o corregedor deixar... Eu, eu mostro, tá? Eu mostro um pouquinho. <risos> Vamos pedir pro o <risos> Vamos pedir pro o <risos> em, em relação a essa carta de recomendação, eu queria só fazer uma observação. Porque eu acho assim, esse concurso que pediu a carta de recomendação é de 2010. Isso. Muitas coisas mudaram de 2010 até agora. Sim. Em relação aos concursos públicos, eu aposto tá? que vai ser muito difícil ter essa etapa hoje em dia. Então eu acredito que essa etapa não vai ter nesse próximo concurso de carta de recomendação, porque hoje em dia existem uh, etapas bem objetivas. Entendi. E essa carta de recomendação é uma carta que é uma etapa que talvez não seja tão objetiva. Uhum. Então, assim, a minha aposta, né, 90%, digamos assim, de possibilidade de não ter essa carta de recomendação como uma das etapas do próximo concurso. Vamos apostar um vinho? Não, não. Mas é o que tu falou. É brincadeira, pessoal. Mas é o que tu falou realmente tem fundamento porque era uma coisa daquela época. Passaram-se 11 anos, bem dizer. Então é tudo muda. Uma das coisas que tu comentou até quando nós estávamos falando pelo WhatsApp é que poderá ser pedido coisas específicas sobre medicina legal, criminalística, conforme os concursos pelo Brasil que está ocorrendo para auxiliar de necropsia, auxiliar de medicina legal, né? Isso, é. Isso aí até eu conversei com uma das colegas de vocês que eu falei na live terça-feira. Uh, eu fiz uma tabelinha, eu tô melhorando ela porque eu fiz ela bem grosseira, assim, então semana que vem, eu tô melhorando ela pra semana que vem postar um link na minha bio lá. E aí, essa tabela que eu tô fazendo, tem todos os últimos concursos dos 10 anos, de últimos concursos de todos os estados do Brasil para é. ótimo E aí lá tem todos os, os, os, uh, os conteúdos programáticos, quais as bancas e qual ano foi o concurso. E aí para quem tiver interesse, semana que vem eu vou colocar na minha bio lá do Instagram para vocês acessarem de maneira gratuita, para vocês terem uma noção aí do que pode cair nesse concurso, porque muita coisa muda né? nesse, nesses 11 anos, muita coisa mudou. Então provavelmente a gente vai ter um conteúdo programático extenso uhum. e com outras disciplinas que não as que caíram em 2010. E outra coisa, pessoal, português estudem. Português, Aline. É português estudem noções de informática, fotografia. Eu acho que fotografia... Informática é, é batata, né, Aline? Né? E e a... Sabe o que eu aposto? Ah. Eu, vou, eu vou fazer uma aposta aqui, tá? Fazer uma aposta... Que é a que eu, eu tô fazendo, tá? É geral. Tá. Vai cair direitos, então vai cair legislação de uma maneira geral. Isso um caiu pro nosso. Que tem administrativo, constitucional, penal e processo penal. Eu acho um pouquinho de cada um vai cair. Uhum. Pouca coisa, mas um pouquinho de cada um. Português, ah, política, é... lógica, raciocínio lógico. É. Acho que isso vai ser geral, tá? Específico vai cair anatomia e fisiologia, ao meu ver. É verdade. Criminalista, medicina legal, fotografia e biossegurança. É. Eu aposto isso aí. Eu, eu não duvido, sabe? Porque, assim, ó, desses aí, o não caiu pra nós, assim, específico, a parte de medicina legal. Mas na anatomia e fisiologia, tu tem, que, tu tem que saber o básico, sabe? Porque vai ter muitas lesões que são específicas de cada local e tu tem que saber. Sabe, então é isso. E hoje em dia, hoje em dia não, não tem como ter um concurso para MEI sem ter medicina legal. Sim, eu acho assim, meio coerente fazer um concurso sem medicina legal. É uma coisa, pessoal, é tenham ciência do seguinte: nós somos os olhos do médico legista em local de crime. O AML é o olho do médico legista. Nós é que trazemos a informação de como estava, porque algumas vezes o perito não pode conversar logo em seguida com o médico legista. Ele tem uma outra ocorrência, ele está sendo acionado para outra ocorrência. O AML é o olho do médico legista no local de crime. É, e tem essa coisa da tanotologia também, né? Tem. Né? Tu precisa saber sim. do tempo da morte, dos sinais, né? Sim. Os sinais que o corpo tá apresentando tempo de morte, né? É. Pra auxiliar ali naquele local e até para conduzir os seus trabalhos, né? Sim, sim. Porque é aquela coisa, se tu pega um avançado, estado de decomposição, quem mexe é tu. Quem mexe é o auxiliar de medicina legal. 3 mil pessoas ficam a 30 quilômetros de distância. Né, sim. Aline? E o perito que também tá... Mas o AML ali é que vai manipular aquele corpo. <risos> é o guerreiro, é o guerreiro. Né? Não, tá muito bom, mas eu tô morrendo de medo disso aqui. Tá. Ah, a gente não, não a gente então comporta, qualquer coisa... Não. não, tá certo. Já ah, passou três vem, minutos. Semana que vem. Semana que vem a Aline já tá sabendo. aí, A Aline já mata, a gente vai combinar. Vamos fazer um grupinho no WhatsApp, vamos combinar. Sim. E a gente Como assim? E essa live, ó, para quem está vendo, vai ser só de perguntas e respostas. Desde o começo da live, a gente vai responder perguntas. Faça uma lista. A gente vai conversar com vocês e vai esclarecer. Né? Faça uma lista. Teve um. Você que... tirar aqui já os prints dessas perguntas? Isso. E aí a gente já vai respondendo. Não, beleza, tá? Então, tá, Lu. Muito obrigada, de coração. Obrigada, querida. Uh, muito obrigada. Agradeço. Obrigada pela, por ter, ter contado. Bem, obrigada pelo teu trabalho de GP que é muito importante. Obrigada. Nosso que... trabalho, nosso trabalho, tá? Sim, com certeza. Fiquem bem. Um beijo grande um pessoal. Um beijo, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, então, tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo, boa noite, gente. Vou fechar aqui, tá? Tá. Beijo. 1